Olá. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está nos acompanhando nesse vídeo, independentemente do horário. Meu nome é Gabriel Andrade, eu sou jornalista integrante do time de comunicação e marketing do Comunix e hoje trago para vocês um case de sucesso da Universidade Unicesumar que utiliza os serviços de comunicação corporativa do Comunix 360 nas comunicações. Hoje nós vamos apresentar um case do uso da ferramenta de comunicação corporativa do Comunix, o Comunix 360. E para falar sobre a experiência com a ferramenta, nós convidamos a Laís Baldi, ela é analista de comunicação da Unicesumar e utiliza a nossa plataforma no dia a dia. Laís, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. É, a gente usa muito aqui na Unicesumar a ferramenta do Comunix para fazer realmente esse contato com os jornalistas. É, isso facilitou muito o nosso dia a dia. É, eu, principalmente, tenho muita dificuldade porque nós somos uma rede, então nós temos polos. Nós somos uma rede de educação, uma instituição de ensino e temos polos em todo o país. E aí, para trabalhar com assessoria de imprensa localmente, até que é mais fácil, mais tranquilo. Mas para fazer essa esse contato estar próximo de todas essas pessoas em diferentes regiões é um pouco mais complicado e aí a ferramenta ajuda muito facilita nesse dia a dia porque a gente tem ali os principais veículos o contato esses jornalistas a gente fala direto com eles então mostra essas campanhas é, consegue realmente criar esse relacionamento falar o que estamos fazendo indiferente se essa pessoa está longe ou perto aqui da nossa sede que fica em Maringá. Então, o Comunique-se me ajuda muito nisso. E aí, claro, né, os filtros, todos os recursos que estão disponíveis me ajudam também no... Ah, esse é um assunto mais nichado, como a gente é uma uma instituição de ensino, às vezes a gente fala sobre agronegócio, e às vezes a gente fala sobre o futuro da educação à distância. Então, a, a facilidade que o Comunique se dá para a gente, para conseguir fazer esse filtro de qual é o veículo mais assertivo, o que, que eu consigo falar com cada pessoa, isso funciona muito, a gente? E tem sido realmente uma mão na roda. Ah, que bom. E só para a gente contextualizar, é, você pode falar um pouquinho sobre a história da Unicesumar, para o pessoal entender melhor? Hum. Vou explicar, então, um pouquinho da história. A Unicesumar é uma, uma universidade, estamos no mercado educacional há 30 anos. É, eu, especificamente, estou na área da EAD, então, a educação à distância da Unicesumar tem 15 anos. Nós temos mais de 60 cursos de graduação. É, temos IGC 4 por 10 anos consecutivos. O IGC é uma das... DUNS com um dos conceitos do MEC, é, então o IGC mede a qualidade das instituições, ele é um desses requisitos importantes e que são muito levados em conta na hora de escolher uma instituição. A gente tem mais de 300 mil alunos só na educação à distância, entre aí esses mais de 60 cursos de graduação, também oferecemos cursos de pós-graduação, temos polos em todos os estados do Brasil, são 750 unidades, no Brasil, e três internacionais, então, Dubai, Genebra e Japão, também temos polos da Unicesumar, e é isso, temos alunos em todos os cantos do país, somos um dos maiores grupos educacionais do país, com qualidade comprovada pelo MEC, a única com 10 anos consecutivos de IGC-4. O IGC-4 é, só para... Deixar uma métrica, né? Porque às vezes, é de... ah, 4 não é tão bom. É ótimo porque o, o ranking é de 1 um a 5. Então, é um número bem impressionante, assim. Muito legal. É, e, e agora, ainda mais nessa pandemia, cresceu muito né? o IAD e até uma forma de ganhar força também para vocês. Né? E isso gente... também é fundamental da comunicação, né? A, alinhar a comunicação. né? A gente fala muito aqui, Gabriel, que desde o início da pandemia, a EAD Unicesumar já vinha numa crescente, não só de expansão de polos, então, claro que a gente cresceu o número de polos nos últimos anos, mas também o número de alunos, e a pandemia trouxe, popularizou, claro, o ensino online, mas mais do que nunca a gente precisa mostrar para as pessoas como é fazer EAD, porque Sim. aqui a gente tem uma, uma instituição que foi pensada para isso, há 15 anos a gente trabalha com EAD. Então, são aulas que foram pensadas para ser online, tem toda uma metodologia de ensino diferente, uma metodologia é, que se adapta. Então, vou dar um exemplo, educação física, por exemplo. Curso de educação física, muita gente fala, Ai, como é que faz educação física EAD? Ele foi pensado para ser EAD. Então, uma, uma aula de atletismo, por exemplo, o aluno de educação física vai assistir um vídeo, vai assistir vai ter um QR Code no livro que vai ver exatamente o movimento que o atleta tem que fazer, vai ter aula ao vivo, então são recursos educacionais. É, a comunicação disso é muito importante, ainda mais agora, neste momento de pandemia. Apesar de ter crescido muito, e da, da popularidade da EAD, a gente precisa mostrar as diferenças. Então, o que é realmente EAD? O que é só ensino remoto, o que foi uma adaptação? Então, mais do que nunca, comunicar isso nunca foi tão importante. Legal. É, agora, para a gente contextualizar também como vocês chegaram até o Comunix 360, por que a, a Unicesumar precisou é, de um serviço como o do Comunix 360? Justamente para fazer esse contato que eu falei para vocês antes, é, a gente precisa, como estamos em todos os estados do país, é importantíssimo comunicar sobre a Unicesumar, é, e aí, comunicar sobre diferentes assuntos, levar a nossa marca, ter essa representatividade. Então, o Comunique 360 ajudou a gente nesse sentido, de estar mais próximo em regiões que não estamos é, fisicamente no sentido de sede. Então, eu aqui em Maringá, no Paraná, faço essa comunicação com diferentes lugares e o polo não precisa ter essa preocupação. É claro que o polo vai entrar em contato com o veículo local e vai fazer esse relacionamento, mas com o Comunix a gente conseguiu fazer isso daqui, via Maringá também. Entendi. E como você, é, vocês conheceram o serviço do Comunix -se 360? Foi uma pesquisa, a gente entendeu essa necessidade de é, ter uma ferramenta que fizesse esse auxílio, não só no contato com os jornalistas e com os veículos, a distribuição de material, mas também para a gente fazer uma medição disso. Então, clipping, acompanhamento, até valoração publicitária do, do conteúdo que a gente estava produzindo, tudo isso era importante para gente, então, entre as ferramentas que a gente pesquisou, e aí foi um Google mesmo, tipo, vamos fuçar o que, que tem no mercado, vamos ler, vamos ver cases de outros, outras instituições, outras empresas de outros ramos, e aí a gente chegou na comunique -se. Legal, para a gente finalizar, Laís, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns resultados que vocês tiveram aí por meio da nossa ferramenta, Tá, eu vou destacar dois pontos que eu acho que são super importantes da ferramenta, Gabriel, que fazem total diferença para gente. A primeira delas é realmente a, a valoração. Então, a gente consegue medir resultados. Quando a gente vai falar de resultados em uma empresa, é importante que a gente consiga mensurar isso. Eu entendo a importância de termos um, um release que, faça, que bombe, que saia em vários... Veículos, mas com o comunique a gente consegue mensurar isso. Então, olha, a gente fez esse texto aqui sobre este assunto e ele resultou X mil em equivalência publicitária. Esse é um resultado incrível e que eu acho que é importante ter essa mensuração e conseguir fazer isso, é, mostrar isso, tornar isso palpável. Então, com o comunique isso foi possível. Além disso, quero destacar também um outro... Case que nós tivemos aqui que funcionou muito bem é o IGC, como eu contei para vocês agora há pouco, que é o Índice Geral de Cursos, é um dos indicadores do MEC, o IGC foi lançado é o IGC de 2019, ele foi lançado agora em 2021 atrasou por conta da pandemia, enfim, mas a gente precisava comunicar isso aos nossos polos, mas também comunicar isso para a imprensa, falar para as pessoas o quanto isso é importante. E a partir do Comunix, a gente conseguiu soltar isso e ter uma, uma relevância muito legal na imprensa, não só local, mas nacional. E a gente conseguiu isso a partir do Comunix, a partir do relacionamento que a gente vem construindo com os jornalistas que estão disponíveis aqui para a gente, na plataforma, para a gente fazer esse contato. e deixamos isso é, ainda mais explícito para mais lugares e mais pessoas. A gente fica muito feliz que vocês estejam conseguindo aí, alcançar bons resultados com a ferramenta. e A gente também agradece aí, o tempo que você disponibilizou para falar um pouquinho sobre a experiência. É uma honra receber vocês aqui. E, o que precisar, podem contar com a gente. A Unicesum mais já é uma grande parceira. Vocês também contem com a gente, Gabriel. Muito legal... É poder contar com vocês, quero reforçar só antes da gente encerrar, o quanto o Comunix realmente é nosso parceiro e a todo momento que eu preciso, eu chamo no chat, vocês são muito ágeis estão sempre prontos, seja por e-mail, no próprio chat, na plataforma em diversos momentos, sobre diferentes situações, vocês estão sempre ali, então isso é muito importante para a gente também, para essa parceria dar certo Que bom, é, a gente preza por uma ótima experiência sempre do cliente que bom que vocês estão tendo Com certeza Obrigado, viu, Laís? Obrigado a você, Gabriel. Você também quer potencializar os seus resultados de comunicação corporativa, assim como fez a Unicesumar? É só clicar no link que está aqui na descrição e solicite uma demonstração do nosso produto, Comunique-se 360. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço!